E aí galera, hoje vamos falar aí foi, como vamos falar do marketing digital fatura alto no marketing digital Então pessoal O mercado digital é uma opção de trabalho que está cada vez expandido mais Principalmente pela preferência das pessoas por um trabalho flexível Então as, as formas de ganhar com marketing digital são Criação de conteúdo para blog Você cria um conteúdo para o seu blog Isso te dará muito dinheiro O segundo está, estamos a ver Para a criação de conteúdo para redes sociais Como por exemplo Insta Youtube Nessa plataforma Youtube uh, twitter e há várias várias plataformas de redes sociais também você pode ganhar dinheiro com tradução de textos com a tradução de textos você pode também render muito Saiba já é disso pode render muito qual é o marco digital que aqui estás a ver que aqui estás a ver e vai fazer, comenta Também, da, estamos aqui, vamos aqui, a quarta Dar aulas online, galera Você, não Mas, Ao dar as aulas online, você vai ter tipo, aqueles cursos Aqueles cursos básicos Sim, são aulas online E isso também rende muito, super, super, galera Nós também temos edição de vídeos e áudio tipo um editor um editor de vídeos um exemplo eu tenho um editor de vídeos meu editor ele é faz as minhas edições a minha também ele também ganha é muito porque eu vou pagar esse editor por fazer a também ou mesmo por uh, fazer as edições do vídeo galera e também, a, a forma de ganhar mais alto com marketing digital é prestar consultoria de marketing digital. Isso também faz você ter uma boa grana, galera. Uh, marketing de afiliados: um exemplo, uh, eu sou afiliado marketing de afiliados também rende muita grana é, rende muita grana E também temos venda de infra produtos. Venda de produtos, por exemplo estou é, aqui no meu computador, né? No meu computador Então nesse computador Eu vou fazer vendas na Amazon Tipo, ia, vamos cair de coisas aqui, vendas na Amazon estou a vender um exemplo este telefone na Amazon é uma venda de infra produtos envio de e-mail também e também uma coisa pode deixar mais grande no mercado digital é envio de e-mail Martin galera então se você gostou do vídeo inscreva-se e comenta galera e oi